E aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês. E hoje quarta-feira, trazendo um, um tema legal aí no começo antes da gente partir para falar sobre a nossa campanha. Evento da Local Web em São Paulo às 15:30 tem a palestra do Alex Moro que é um dos caras que eu acompanho e que eu também é, compartilho o conteúdo. A gente conversa bastante. Ele tem o canal dele também, é feito empreendedor. E ele traz um conteúdo muito relevante, se você tiver no evento lá da Local Web, aproveita e dá um pulo lá para efetivamente ver o que, que o Alex vai trazer na palestra dele, que com certeza vai ser de extrema relevância para você, beleza? Então, evento da Local Web quarta-feira, Alex Moro, 15h30, não esqueça, além de aproveitar o resto todo aí, tá bom? Galera, sobre a nossa campanha, tá um pouco corrido, por isso que eu não soltei é, mais pro começo da semana vídeo, nem nada... Mas, é, hashtag, diga não a frete abusivo. Eu acho que o... Eu vou, eu vou mostrar um exemplo no final, novamente, de frete abusivo, de frete sendo cobrado. Onde a mesma estrutura de cobrança, eu vou explicar no final, dá o dobro de valor. Mas eu vou explicar por quê. Agora... É, com relação a quem é o pai da criança, quem criou a campanha, quem iniciou a campanha, ah, porque a campanha é, tá sendo feita aqui, ah, é porque eu acho que isso não vem ao caso, tá certo? Eu acho que não é, não é hora da gente ficar lutando pela campanha do Alexandre, o Mercado Livre aposta nisso, o Mercado Livre aposta que realmente a nossa... A, a nossa Petição, vai parar em 5 mil assinaturas e ninguém mais vai fazer nada O Mercado Livre aposta que realmente a gente vai ficar disputando Entre é, a gente, quem, quem criou, quem não criou O que, que é a campanha, porque nós temos ego e, e que a campanha não vai andar Então aqui não é questão de Ah, eu tenho 53 mil pessoas no meu canal, 55 na verdade Eu tenho 10 mil no outro canal O Alex tem mais de 10 mil também Eu tenho... É, 25 mil pessoas no meu grupo eu acho que a questão não é essa eu acho que a questão é realmente a campanha ela é de todos enquanto a gente ficar pensando que a campanha é minha ou a campanha é do fulano ou eu estou participando da campanha do Alexandre estou participando da campanha do Alex estou participando da campanha do fulano enquanto você estiver pensando nisso realmente as coisas não vão andar vai empacar a nossa petição em 4 mil 4 mil e poucas pessoas é, você não vai fala nada você não vai compartilhar nada você só vai lá curtir você só vai ali dar uma compartilhadinha então eu acho que no ambiente onde nós temos mais de 100 mil vendedores no mercado livre e o mercado livre aposta nisso como sempre que o vendedor vai parar que o vendedor vai ficar quieto que o vendedor ele vai aceitar essa situação tá certo Por quê? porque ele sabe que a gente não pode pausar os anúncios primeiro que nem todo mundo pausaria segundo todo mundo tem que pagar conta, então ele sabe disso, ele sabe que muitas pessoas, embora ah, o movimento caiu, não sei o que lá, tá, o movimento está caindo para todo mundo, mas que você não vai pausar tudo, porque você está recebendo ali, você precisa pagar as suas contas, você tem família, você tem filho, você tem empresa, ou você tem as suas contas para pagar, então ele sabe disso, então ele aposta nisso, que você não vai pausar tudo, e ele aposta que nós não somos unidos, essa é a grande questão. E quando a gente vê algumas situações que eu tenho visto aí, é, de, de pai da criança, não pai da criança, quem começou, ah, minha hashtag é diferente do que está sendo exibida, ah, eu não sei o que, essa, essa é a minha campanha. Enquanto a gente não une força, o Mercado Livre vai fazer o que quiser. Então, eu acho que não é momento de ficar descobrindo quem criou, quem não criou, quem iniciou o movimento, quem não iniciou. Ah, quem iniciou foi o Alexandre, o Alex... É, o Gilmar, o Bruno, o Márcio, o Márcio, o Sérgio, ah não, não, não foi não, é o fulano aqui, ah é o ciclano ali, é o beltrano do, do, da barraquinha de pastel enquanto nós permanecermos tendo isso, o Mercado Livre vai sair vitorioso, como ele está fazendo ele está achando, é, no ponto de vista dele, acredito eu, que seja é, difícil uma mudança então, vamos deixar o vendedor ficar quieto, vamos pensar um outro jeito ali. Acredito que o frete, de qualquer jeito, eles vão ter que mudar, porque eles estão perdendo muita venda também dentro da plataforma. Mas não vamos atender, não vamos fazer isso aqui, não. Então, nós já demos uma possível solução para o Mercado Livre. Independente se ela é um pouco difícil de ser implementada ou não, se eles não começarem a se mexer nunca, isso nunca vai acontecer. Que é efetivamente pegar o um mercado de envios, criar o 3, se for o caso, colocar medidas... Colocar um cálculo de frete justo, para que o comprador pague um frete justo e obrigar o vendedor a colocar as medidas. Ah, Alexandre, mas como que ele obriga é, mais 100 mil vendedores a fazer uma mudança? Pega o que já está sendo considerado nas categorias, aplique em cima de todos os produtos. Ah, vendo produto de beleza. Tá, pega lá o que ele já considera para fazer um frete e aplica. E coloco como medida padrão do meu produto. Se eu, vendedor, achar necessário e quiser e, e efetivamente precisar para não ser cobrado de um frete diferente também. É, eu entro e mudo. Joga a responsabilidade a gente, é isso que nós estamos pedindo. Os vendedores estão pedindo para assumir essa responsa. Me dá a responsa de colocar a medida. Se eu colocar menos eu pago, só que eu também quero que o meu comprador pague o um frete justo, tá certo? Porque o, o comprador tem uma opção. A maioria de nós, vendedores, acabamos não tendo uma opção que é simplesmente, é, como a gente vê muito comentário, é, ah, sai daí, para de vender aí, nossa, o que você vende aí? Ah, mas eu, eu, eu sou do supra-sumo na, na minha loja virtual, legal. Só que se a pessoa mesmo tem na loja virtual, opta por vender no Mercado Livre, é porque lá passa muita gente, lá fatura-se muito, entendeu? Então, nós acabamos não tendo a opção de simplesmente largar isso. De parar de vender no Mercado Livre. O comprador tem a opção de pesquisar. Então quem sai perdendo? Nós e o Mercado Livre. Certo? Que agora não é uma questão de ah, o frete vai cair numa loja oficial ou não vai cair. Também está caindo para todo mundo o movimento. O movimento da plataforma em si está caindo. Porque a loja oficial não vende tudo no mundo. Senão eles fariam o Mercado Livre oficial e se tiraria todo mundo. Não acredito que seja essa ideia. Então vamos nos unir. Tá certo? Vamos parar de mimimi. Vamos parar de ego, vamos parar de... A campanha é dos vendedores, ok? Algumas pessoas tomam frente nessa campanha? Tomam. Nós tomamos porque nós temos canal, como eu falei, se você juntar o nosso grupo com o meu canal, com meus, outros do, com meus dois canais, são 80 mil pessoas que se intercalam, que né? tem pessoas iguais ali, mas são formas de tentar contactar essas pelo menos 55 mil pessoas diferentes que eu tenho no meu canal da Universidade do Mercado Anato. Então, ah, o Alex, o resto do pessoal que entrou, estão tentando nas formas dele também, nos canais dele, nos e-mails deles, contactar essas pessoas. Então, se a gente for falar de, de expansão, o um Márcio, o Loja Virtual, eu sei que ele tem uma lista com mais de 100 mil pessoas dentro da lista dele de e-mail. Então, esqueçam isso. Vamos nos unir. A campanha é dos vendedores, tá certo? E chega desse assunto. embora. Eu vou mostrar um exemplo só nesse vídeo, porque ele já está longo. Que é onde um frete calculado no Mercado Livre, onde a média de categoria, o Mercado Livre diz quanto pesa o meu produto, dá um valor. E quando você está no Mercado Shops, que é a lojinha do Mercado Livre, que copia até os anúncios do Mercado Livre e traz para a sua loja virtual, é uma lojinha virtual que o Mercado Livre disponibiliza, só que lá você põe as medidas para ele calcular esse frete. Quando você põe as medidas, ele dá metade. Ah, mas e como que é enviado? É no mesmo contrato do Mercado Livre, que é enviado as, as vendas do Mercado Livre. Então eu estou enviando com o mesmo contrato e está dando metade do valor na lojinha virtual do Mercado Livre é, comparado com o Mercado Livre? É, exatamente isso. Então vou passar na tela aí rapidinho, você vai ver um lado calculando no Mercado Livre e o outro lado calculando no Mercado Shops. O mesmo produto, do mesmo vendedor, só que em um lado o Mercado Livre, considera as medidas, no outro não. Então aí a gente vê que é o dobro. É o dobro de valor. Então, o comprador, efetivamente, está sendo lesado, pagando, muitas vezes, como nesse caso, o dobro do que poderia estar pagando. Então, Mercado Livre, vamos lá, vamos mudar. Se vocês não decidirem mudar, isso nunca vai acontecer, tá certo? Vamos ter novidades ainda na campanha, embora esteja muito complicado essa semana, mas é, nós vamos ter novidade. E eu acredito que a novidade vai fazer um barulho aí, mas nós vamos precisar da união dos vendedores. Então, continuem unidos, continuem compartilhando, continue mandando sua indignação, porque só junto nós vamos vencer, tá certo? Grande abraço para você e até mais!